Olá, seja super bem-vindo, super bem-vinda ao nosso encontro, onde eu vou compartilhar com vocês algumas micropráticas de meditação mindfulness, para que você possa ter mais calma, mais presença, que você possa aos poucos regular suas emoções e, finalmente, né, ter mais bem-estar todos os dias. E hoje eu vou falar com vocês sobre presença, ou seja, viver no agora, no momento presente, que é tudo que a gente tem. E por que eu falo isso? Porque a nossa mente, ela sempre distrai. A gente está o quê? Projetando o futuro, que está super incerto, pensando o que que vai acontecer nas minhas férias, ou nos próximos meses, ou lá na frente, né? que a gente não sabe sobre economia, sobre situação de trabalho, sobre quando tudo vai voltar ao normal. Ou eu tô projetando e pensando ou ruminando, reclamando sobre esse meu passado. E, na verdade, o que a gente precisa para ter uma calma interna nesse momento é cultivar o agora. E é isso que eu vou fazer com vocês né, neste nosso encontro de hoje. Vamos lá? Uma pequena prática rápida, integrada no seu dia a dia, onde são só três respirações e você vai se conectar com o seu momento presente. Vamos lá? Microprática 3 Respirações Conscientes. O nosso grande objetivo aqui, nesse momento, é trazer todos os seus pensamentos e reorientar a sua atenção para o foco no seu momento presente. O grande objetivo é que você possa utilizar essa prática em qualquer hora do seu dia antes do trabalho, antes de uma prova, antes de chegar em casa, basta focar em três respirações conscientes, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Encontra uma posição. Pode ser sentado ou pode ser em pé. Mas na primeira respiração, apenas traga toda a sua atenção para a consciência da respiração. Inspire e observe o ar entrando pelas narinas, todo o caminho que ele faz no seu corpo. E expire tranquilamente. Na segunda inspiração consciente, você vai reorientar sua atenção para o seu corpo como um todo. Desde o topo da cabeça, postura, ombros, coluna, pernas, pés. Apenas observe o seu corpo. E expire tranquilamente. E na terceira inspiração, você vai se perguntar. O que é realmente importante neste momento presente? Tente se conectar com a sua intenção, com uma palavrinha, o que você realmente deseja alcançar nesses próximos minutos, ou nessa próxima hora, ou nessa próxima atividade que você vai fazer. Inspire, e expire tranquilamente. Relaxa.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 Muito obrigada por estar aqui, eu sou a Lígia Costa e a gente se encontra em breve.